Dale, rapaziada, tamo quase chegando a 1 um milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN tu puder dar aquela moral, tamo junto hein, se inscreve aí Gosto de você, porque mesmo você jogando mal, não joga só pelo conteúdo, joga pra ganhar Joga? Ah, então é isso, cara, valeu Pra hardzão, todas as partidas, todas as partidas é winnable, você consegue ganhar, mano É o então, top? Pô, eu tô banindo todos os campeões do meu time, cara. Pô, eu vou tirar a fila, chat, na próxima, mano. Aparentemente, a rapaziada do time inimigo, nos últimas lives, não estão conseguindo segurar as contas, não, velho. Cara, eu quero ir de Ione Top, mano. <risos> <risos> uh, uh, uh, GP! Acabou o jogo. Acabou o jogo. Pode dar uma na vitória. Pode dar uma na vitória. Eu nunca perdi GP na minha vida. Chato, chat. O cara, é muito bom, mano. Não, não, não. Não. Ai, mano. Se eu consigo dar aquele auto-ataque ali, chat. Não. Não. Ai, mano. Se eu consigo dar aquele auto-ataquezinho, velho. Era bom demais. Não, não cremos. Morreu, cara. Graças a Deus, meu TP foi meio trutos, mas foda-se. Vai se merda, vai se merda. Ele já fez o Blue, né? Eu não fez o, o sapo nem o lobo. Cara, o Atrox perdeu um milhão de waves, mano. Foi bom isso. Ele sabe Zacão Caralho. Pô, a gente matava, não? Cara, que é que bom, velho? What the fuck? Pô, eu acho que eu matava, mano. Mas eu acho que eu morria. Eu tinha que tomar três dichas torre, chat. Assim já tá ótimo, porque o GP vai perder a porra toda, velho. não, uma trocazão, mano. Cara, é duas? É duas, chat? É duas? Tá ótimo. Opa. Opa. Opa. Assistência no COG, já foi. E o Trashão, será que dá? Dá não. Cara, eu vou reto pro Ruptor, mano. Não vou fazer quarta cura, não. Esse Atrox é uma ameaça e uma pra gente. Só quero fazer meus itens. Graspizinho acabando. Resetei. <tos> Etapa. Etapa. Etapa. Pega o flash do pai, amigão. A campanha é nem errada, amigão. A campanha nem errada. Brota! Brota, porra! Daiba! daiva porra! Eu quero ver! Vazaram. Hum, que ult boa, hein? Que ult boa, hein? Puta que o pariu, Junqueira! Vocês sabem que eu vou ficar big anyway, né? <risos> vou manter, vou manter esse TPzinho, brother, Minhas aulas estão muito boas. Posso me dar o loot e dar um TPzinho na lane, suave. Ah, o que, que esse cara tá fazendo aqui, cara? Ah, Troxão Aí fica fácil demais jogar top lane Porra 102 a 59 Toma na boquinha Na boquinha, mijão Quer tomar outra? Quer outra? Quer outra? Quer outra? Vou tomar outra, Vou tomar outra. <risos> Não! Não, vocês sabem que eu vou ficar big anyway, né? Aí ó, quem duvidou do GP do Juqueira, bro, tá manizacão. Tô criando a pressão danada aqui na lane do topo, chat. Em blue, tá ligado? Quero fazer o blue. Meu time tá gankando bot, ainda tem dragão, velho. Será que o time inimigo brota tá aqui pra matar a gente? Normalzinho. Tranquilinho, nem precisamos gastar nada. Tranquilinho. Deveria ter flechado Ih, chat Será que eu matei cara na porrada? Preciso flechar isso aqui? Ele lá! É. é, na vez que a gente flechou, senão a gente ia morrer Chatão, hein? Zelegante eu diria. Uh... My bad. É que na minha cabeça, na real no jogo, o próximo objetivo é o Baron. Pelo menos que não vem quatro no cara assim na bot lane ele é Baron velho. Mas, aparentemente, não temos DPS. Eu então acho que é isso. Eita! Boa, ele inimigo, mas... uma um aqui, cara, de quarta cura, chat. Vai esse Barão, mano. Quero esse baron. Por que a gente tá saindo Barão? Por que a gente tá saindo baron? Por que a gente tá sendo baron? Por que a gente tá saindo baron? Tá um daninho. Tem um daninho ali. Viu para a vida. Bota no Baron? Bota no Dragon. Ah, ele só morreu. Só aceitou a morte, chat. Bum, boom, boom. Não é a melhor performance do Corg, não, né, velho? aparentemente. Porra, velho. Tô meio casada, mano. É, a minha build não é da melhor pra, pra lutar assim, não, mano. Aqui nessa luta faltou uma esteraczona em vez da Mano, Quando o time cobra mesmo assim, o Chaco deu B, brother. o Chaco deu B. Caralho, que pulo grande. Tio. O Zeke não morre nem pro dentro. O não morre nem pro dentro, mano. Show de bola. Tem um de 45. Calma, baladão. Calma, baladão. Ó, chaco, chaco, chaco, chaco, chaco, chaco, chaco, chaco, chaco, chaco, cara! Mano, que menor desatento, velho. Parece GP. <risos> cara, por que, que tem vagabundo em mim? E tem três bots. Por que tem três bot. Hã? Mano, mas eu estourei barril, hein Mas eu estourei barril, hein Ah, esse barão nosso, mas os caras vão pegar O dragão, velho Pera, o time inimigo tá contestando nosso barão Ah, tá Tô. Tá ótimo Tá ótimo, chat Nossa, dança da morte, velho Puta que pariu, GG, vambora Agora sim, agora sim, agora o match. Cara, mas gostei, gostei, gostei Fiquei focado ali só em destruir o barril Coisas leves, maneiro, mano Caralho, que piano. Vamos no Chaco, filho. Foca o Chaco, mano. Foca o Chaco. Ai. Joguei mal, Chat, podia ter jogado melhor. Caralho, vocês viram isso? <risos> é pra gente ir, mano. Então Lançou o super-homem, brother. sacão velho Cara, o Zacão ficou louco, velho Meu Deus do Vlad Tá indo um por um, Vlad mata dois Caralho, sai... uh! Zé Puxa o bagulho Ih, caralho Porra. <laughs> ah. Didi. Não falei pra apostar no GP do Juqueira, cara? Nunca perdi. Nunca perdemos GP, cara.